Como a flor se acende Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança aparece O que me restou da noite O cansaço, a incerteza lá se vão na beleza desse lindo alvorecer, lá se vão na beleza desse lindo alvorecer.